Thank you. Eita glória é do Senhor Estou a começar a ter Paz no piano Começar a, apesar de ainda não saber tocar, mas o pouco que sei, estou a começar a sentir fluir, estou a sentir algo que é, que não se define, que é aquilo que eu chamo a paz serena. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu espero que todos possam pegar num teclado e começar a expressar espontaneamente eu não, não sei como é que isto é possível. <risos> Também não sei. Eu querer, talvez, é o crer, talvez, as bênçãos do Senhor, né? Eita glória, seja o Senhor para todos nós.